Fala gente verde, todo mundo bem? Eu espero que sim, aqui estou eu, Luiz Mourão, para te perguntar, quer saber o que as plantas têm para te revelar para esse mês de outubro? Fica comigo, saiba agora, através do tarô da fita energética, nesse vídeo aqui agora. Gente, muitas pessoas perguntam assim, Luiz, tarô funciona? Funciona. O que é o tarô? Tarô é uma ferramenta diagnóstico, tarô... Ele, da mesma maneira que tem uh, um termômetro, sabe termômetro Pessoal o pessoal colocar na edição? O termômetro, dependendo da escala de temperatura, se grau Celsius, grau Kelvin, grau Fahrenheit, que é aquela bolinha F que os americanos usam muito, tem aquelas graduações, aquelas risquinhas, o termômetro, ele mede o grau de temperatura. E o tarô, o que, que ele mede? Ele mede a tendência energética para aquele, aquele período, para aquele momento. Quer dizer que o tarô ele não é determinista? Isso, exatamente. O tarô ele não é determinista. Ele mostra o que, que pode acontecer né, naquele momento, o que, que é a tendência para que as coisas aconteçam. Por isso que o tarô da fita energética ele é tão assertivo. Ele é como se fosse um termômetro com 118 risquinhas. Né? O que, que é o termômetro de mercúrio que a gente usa para colocar na, na axila para medir a testa da criança, né? medir a testa da criança, medir a febre da criança, medir a temperatura dela. Hoje tem aqueles termômetros de gatilho, que você aperta e coloca na testa, foi muito usado na, durante a pandemia, para determinar se as pessoas tinham febre ou não. Mas o tarô da futebol ele é uma ferramenta que ele tem 118 graus, 118 temperaturas diferentes. Tem temperaturas que falam como estão tá as nossas emoções, tem temperaturas que falam como a gente precisa se comportar, ante uma determinada situação, e uma, é uma lenda antiga né que surgiu depois uh, de um incêndio na Babilônia, durante a Idade Média. Uh, os sábios queriam registrar os seus conhecimentos sem terem os seus uh, trabalhos destruídos. né Então eles criaram um livro com várias figuras, várias gravuras, e cada gravura tinha um ensinamento, tinha um significado, uma verdade profunda sobre aquilo que era o conhecimento, que era a verdade da época. O fato é que depois desse ensinamento, dessa lenda, no caso, né, que era dito como se o tarô ah, fosse uma forma velada de passar verdades, ficou entendido e ficou constatado que o tarô, quando levado a sério, o tarô, quando tirado por uma pessoa séria, dedicada, comprometida, que se cuida, que que cuida do ambiente né, onde está sendo feita a leitura, o tarot se mostra como essa ferramenta diagnóstica que eu te falei. É muito mais fácil, é muito mais assertivo eu lidar e resolver um desafio quando eu sei que ele pode acontecer. Quer dizer que ele vai acontecer? Não posso garantir. Porém, como é uma tendência aquilo acontecer, eu já consigo me preparar de antemão. Faz sentido para você? A fito energética ela atua né, no nosso, nos, nossos corpos, nos nossos corpos sutis, equilibrando os nossos chakras, equilibrando os nossos sentimentos, pensamentos e emoções antes que as doenças se manifestem no corpo físico. De uma maneira análoga, o tarô da fitoenergética ajuda a gente a prevenir situações dificultosas, desafiadoras, para que, se ela surgir, os nossos sentimentos, pensamentos e emoções não sejam desequilibrados também. Então, pessoal, se você já conhece a se você já acompanhava o nosso trabalho, se você já conhece os benefícios das plantas, os poderes ocultos das ervas e como as plantas podem te ajudar, coloca um hashtag aqui pra gente, hashtag sou gente verde, que a gente fica muito feliz de ter vários recrutas do reino vegetal acompanhando os nossos conteúdos aqui. Inclusive, se você tiver sugestões para outros vídeos se você quiser ajuda para alguma dificuldade se você quiser algum composto algum tratamento alguma dor né que você está passando se várias pessoas mandarem comentários falando daquele mesmo tema a tendência é maior para que a gente crie um conteúdo para atender você porque eu tô aqui não para gravar vídeo por mim eu tô aqui porque eu amo quero te ajudar e daí se você fala para a gente como que a gente pode te ajudar mais e melhor a gente consegue te ouvir e consegue gerar conteúdos. Foi assim com o um vídeo passado, que acho que saiu no final do mês passado, em setembro, que a gente falou sobre vícios, né? Muita gente comentou, perguntou, falou que estava passando com vício de dificuldade, é, dificuldade com vício de beber, de fumar, e a gente gravou um conteúdo. Foi um vídeo comigo também, e daí está o vídeo aqui no canal, tá bem? Então só para te falar aqui, a gente lê os comentários, a gente fica feliz com todo mundo que acompanha a gente. E agora eu vou fazer uma previsão através do tarô da fitoenergética, né? Que ele vem nessa caixinha aqui, eu já tirei as plantas enquanto eu estava falando com você. É, eu estava embaralhando, você deve ter visto, né? E o tarô, pessoal, ele é descomplicado, tá? O tarô da fito, principalmente, da mesma maneira que a fitoenergética é descomplicada, o tarô, quando você adquire ele ele vem com um livretinho, então ele explica as formas de tiragem, né? ele explica as formas como você pode fazer para você identificar é, qual que é o diagnóstico, qual que é a tendência das plantas. E hoje, para quem já conhece ou para quem não conhece, eu vou explicar, eu vou fazer uma tiragem em cruz, tiragem de cruz, para as energias predominantes para outubro, tá? Então, como eu já sou treinado, já estudei esse livretinho da FITO aqui, eu não vou ler ele para você agora, mas tem todas as instruções para você tirar as cartas aqui no livretinho, se você quiser adquirir o seu, através do link aqui embaixo, tá bem? Então agora eu já embaralhei as cartas, você pode embaralhar do jeito que você quiser, eu gosto de embaralhar assim porque eu tenho mais controle das cartas, tem gente que pega as cartas e vai fazendo assim, né? Eu não gosto porque vai dando orelha nas cartas, eu gosto de cuidar até por respeito à energia que o tarot mede, né? Então, vamos lá. Se você está aqui vendo esse vídeo agora, é porque você não chegou aqui por acaso. Então, faz uma respiração profunda. Pessoal do estúdio também, vou convidar vocês a fazerem uma respiração profunda para a gente conseguir fazer uma leitura assertiva para as energias predominantes para outubro. Tá bem? Então, fecha os olhos, faz uma respiração profunda. E eu peço permissão para tirar esse tarô para o grupo que vai ver esse vídeo, as pessoas que estão vendo agora, que ainda verão que essa mensagem consiga servir como uma ajuda. tudo bem? Então, tarô, previsão do tarô da fita energética para outubro de 2022. Vou cortar com a mão esquerda, que é a mão do coração, e eu vou tirar aqui do meio, né, pelo caminho do meio. Então, vou tirar a energia presente do agora, a energia do mês passado, da onde que veio essa nossa, nesse momento agora, o que que vai vir pela frente agora em outubro que a gente precisa se reservar, se preparar, como que a gente pode ter mais força e habilidades para lidar com isso, né? o que que a gente tem agora, o que que a gente precisa desenvolver através da espiritualidade e um conselho extra essa aqui e depois eu vou virar o fundo do baralho para ver o que está que oculto que a gente precisa estar tá atento beleza como é que é o momento presente nosso vamos dar uma olhada Marcela saiba perdoar e seguir em frente com segurança então Marcela ela é um vegetal puro do terceiro né quando a gente que é o conselho quando a gente está muito apegado, quando a gente está muito sem energia, está sem identidade, é difícil a gente dar um próximo passo. O que a gente precisa é desenvolver a confiança, ter fé, para que a gente consiga entender que Deus coloca o chão depois que eu dou o passo. Então eu preciso primeiro levantar o meu pé para daí Deus colocar o chão. Quer ver uma demonstração muito grande de fé? É o despertador, que nem a Patrícia explica, né? É, despertador, a gente tem fé, garantia, convicção de que amanhã eu vou acordar. Então, quando eu tenho alguma meta, quando eu tenho algum, algum objetivo para a minha vida, a Marcela, ela vai ajudar a gente a sutilizar nossa energia, porque o perdão ele é permitir que o outro seja inferior, é permitir que o outro seja da forma dele, é permitir que a pessoa viva as inferioridades dela, e perdoar é não controlar. Se eu quero controlar, se eu quero mudar o outro, mudar o que foi no passado, então eu não perdoei. Perdoar é quando eu lembro de alguma coisa que me causou dor e eu deixo ir o que precisa ir. Eu lembro daquele momento, reconheço aquele aprendizado e eu abandono aquele sentimento negativo. Então, quando eu perdoo, eu deixo para trás aquilo que não me leva para frente. Entendeu? Eu Perdoar é exercer a fé. Perdoar é a capacidade da gente se conectar com seres de luz e entender que todo mundo está no momento, cada um no seu, entendeu? É eu deixar a pessoa ser inferior. Então, saiba perdoar e seguir em frente com segurança. Então, o que, que eu vou encontrar lá na frente, né? Vou encontrar a maçã. Cultive a paz e a harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo. Então, outubro né? é o mês 1, um, porque é, um, é o mês 10, né? 1 um mais 0 é 1. Um. Então, cultivar a paz e a harmonia no lar... É o que vai acontecer se eu perdoar. Então, você está com alguma dificuldade na sua vida, no, na sua família, no seu núcleo familiar, não necessariamente com as pessoas que moram com você. Essa leitura está fazendo sentido para você? Coloca nos comentários que depois eu vou ler um a um, tá? É, a, a maçã, quando eu perdoo através da Marcela e sigo em frente, o meu, a, a minha harmonia na minha vida, ela vai destravar. Por quê? Porque se eu deixo para trás aquilo que não me leva para frente, eu vou harmonizar aquilo onde eu preciso. Eu vou harmonizar, abrir caminho para que eu tenha mais leveza ali na frente. Tá? Que força, né? O que, que eu preciso perdoar? Vamos olhar o passado. O que, que aconteceu? A ruda. A ruda fala assim, para de reclamar e supere os desejos não realizados. Então, olha só, você para de reclamar e supera os desejos não realizados, você perdoa, segue em frente e destrava, harmonia no lar então o que que é a reclamação o que que é a frustração a frustração é uma expectativa quebrada então quando eu quero que alguém faça alguma coisa e ela não me entrega aquilo a frustração ela é sua mas eu te pergunto assim a pessoa ela tem a obrigação de te fazer feliz você tem a obrigação de fazer alguém feliz cada um tem a sua vida cada um é separado em todos os níveis de relacionamento Existem, no mínimo, três pessoas. Tem o eu, tem o outro e tem o nós. O nós é quando a gente se aceita, a gente se ama. E amar não é mudar. Da mesma maneira que perdoar não é esquecer. Né? Se você perdoa e a pessoa te faz mal, você pode perdoar e se afastar da pessoa. Perdoar é para você, não é pro outro. Perdoar vai abrir e destravar a sua vida e não a vida do outro. Entendeu? Então... Para de reclamar, supera os desejos não realizados. O que é isso? Perdoar. Perdoa aquilo que não foi. Perdoa aquilo que não aconteceu e segue em frente. Porque quando você desapega, ah, queria que meu pai tivesse sido diferente, queria que minha mãe tivesse me tratado diferente, queria que meu filho fosse assim, queria que meu marido fosse assado, queria que meu esposo fosse assim, queria que minha criação tivesse sido diferente, eu não tivesse sofrido tanto. Perdoa, deixa para trás, não se compara. Porque daí quando você né, faz esse movimento, você consegue destravar sua vida, você para de sofrer pelo passado e a vida à frente se abre, beleza? Que força que a gente precisa ter, que força que a gente tem agora para conseguir né, seguir em frente e ter esse, essa harmonia no lar, o sorriso que a gente é convidado a dar, né? A gente tem aqui agora a força do louro. Que ele fala assim: busque a força de Deus para eliminar as energias densas de origem espiritual. Quando a gente está vivendo no ódio, no rancor, na culpa, vivendo preso no passado, isso pode gerar depressão. A depressão abaixa a nossa vibração e seres menos iluminados né, se atraem, se sintonizam. Se eu estou vibrando baixo, eu deixo meu campo aberto, deixo meu campo desprotegido e seres menos iluminados vêm, se acoplam, drenam minha energia vital. A vida já está difícil, eles vêm e pioram. Então, quando a gente busca a força de Deus, o que é Deus? É amor. Deus é a verdade. Então, quando eu tenho Deus do meu lado, eu tenho essa força. Eu perdoo aquilo que não foi. Eu paro de paro de reclamar e de sofrer com frustração de uma expectativa quebrada. E o que que vem pela frente, né? Através da harmonia no lar, o que que eu posso esperar de habilidade que me é convidado a fazer? Abandone-se a calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. É o Joá. Então, abandone-se a calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. É óbvio que quando você cultiva paz e tem harmonia no lar, você se abandona a calmaria, a vida fica leve. Quando eu paro de reclamar, quando eu supero frustrações, expectativas quebradas, quando eu perdoo e sigo em frente, eu encontro harmonia, e encontro calmaria, então quando eu buscar em Deus a força para parar de reclamar e saber perdoar, eu vou encontrar harmonia no meu lar e eu vou me abandonar à calmaria, eu vou viver calmaria <coughs> e as sensações como quem flutua sobre o mar, aquela leveza, aquela paz que nada te abala, entendeu? Então isso é o que espera a gente para outubro e agora, o né, que, que é o conselho, a dica extra, ginseng. Tome as rédeas da sua vida em suas mãos. Vença a timidez, o medo e o excesso de ego. Flua para uma nova realidade. Olha que lindo, né? Por quê? Tome as rédeas da sua vida em suas mãos. Vença a timidez, o medo e o excesso de ego. O que é o excesso de ego? O Bruno fala que o ego é uma égua, né? Coitada da égua. O... Quando a gente tem excesso de ego, a gente reclama. A gente fica preso no medo. Por quê? Se eu reclamo, Ai, por que eu vou emprestar meu carro para a Nath... Se daí no passado ela bateu, então eu fico com medo, eu me travo, eu me fecho. Perdoa, aconteceu, não é que aconteceu no passado, que vai acontecer no futuro. O medo e a timidez te impedem de fazer algo novo, né? repetir uma experiência com medo daquilo que foi. Perdoa, segue em frente, acompanha, né? tenha calmaria, tenha paz no seu lar, perdoa. O ego, ele pensa muito em mim, no eu, meu, minha, é eu, é eu com a minha energia. Sim, você tem que se cuidar, tá? Porém, quando você vence o ego e o medo, uma nova realidade se abre, de mais harmonia no lar, com mais sorrisos, com mais calmaria e leveza, entendeu? O que que tá é oculto que a gente precisa revelar, né? Que vai abandonando isso, a gente vai ter mais leveza. É o que o fundo do baralho fala pra gente. Tenha firmeza nas suas atitudes. Cuidado com o excesso de compaixão. Então, quando você tem muita compaixão, né, é, você acaba perdoando algo que te fez mal. Você acaba perdoando e vivendo naquela mesma realidade. Lembra que perdoar é você se preservar? É você fazer algo por você para que a sua vida deslancha. Então, perdoar e seguir em frente é legal. Agora, quando você perdoa e você sofre de novo, aí você tem que começar a dar limite. Isso é o excesso de compaixão entendeu? Então faz isso, depois vem um cravo da índia, concentre-se na sua capacidade de realizar sonhos, abra sua mente para enxergar as respostas que a vida dá, então é isso, quando a gente equilibra o ego e flui para uma nova realidade, a gente tem mais calmaria, harmonia no lar, a gente tem mais leveza na nossa vida, porque a gente buscou em Deus a nossa força, então pessoal, essa aqui é a previsão de outubro para 2022, então, deixa aqui nos comentários se essa leitura fez sentido para você. Você gostou? Você é a gente verde? Hashtag sou gente verde. Coloca aqui, se fez sentido, essa leitura, né? Eu te oriento a você vê ela mais de uma vez ao longo do mês. Vê no começo do mês, vê no meio do mês e vê no final do mês, porque a sua percepção ela vai mudando. A nossa percepção ela vai evoluindo através das nossas experiências. Então, né? Dá uma lida aqui nesse... nessa leitura, dá uma acompanhado ao longo das semanas para você ver o que, que vai evoluindo, o que, que vai mudando e vai sempre me dizendo aqui nos comentários se fez sentido e o que, que você gostaria de ajuda através da Fito energética. Um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.